Boa noite, seja bem-vindo ao Jornal da Zimbo. O Presidente da República promete tudo fazer para que o país nunca mais volte à guerra. Para São Lourenço, que falava na cerimónia de condecorações no âmbito do 4 de abril, os angolanos têm sabido preservar a paz alcançada em 2002. Ao ordem do mérito civil e ordem da independência. Entre os distinguidos, o destaque vai para o antigo vice-presidente do MPLA, Daniel Chipenda, o escritor Antônio Jacinto, o nacionalista Paulo Teixeira Jorge, a título póstumo, e o escritor José Matheus Vieira da Graça, Luandino Vieira. Os políticos Abel Epalanga Xivucovucu, Isaías Samacuva, Lucas Ngonda e Miraldina Jamba, esposa do falecido nacionalista Jacajamba, fazem parte da lista. Os antigos primeiros ministros do governo de transição que resultou nos acordos de Alvor em 1975, Johnny Eduardo Pinoc pela FNLA e José de Assunção Alberto Undel, pela UNITA, figuram entre as personalidades condecoradas a título póstumo. Mas, para o Presidente da República, existe uma personalidade incontornável em todo o processo que conduziu à conquista da paz efetiva. Nesta data de comemoração e de reflexão, Evocamos o nome e a memória do Presidente José Eduardo dos Santos, o arquiteto da paz e reconciliação nacional, estadista que soube interpretar a vontade do povo sobre a necessidade do abraço fraterno entre irmãos, do encontro da grande família angolana. Quisemos aproveitar esta importante data para reconhecer os feitos e o patriotismo dos angolanos no geral, aqui representados por civis e militares, que se distinguiram na luta pela independência nacional, na defesa da soberania nacional e na conquista e preservação da paz e reconciliação nacional, e que, por esta razão, foram galardoados nesta cerimônia solene, com ordens e medalhas de diferentes graus e classes. A nação fica-vos eternamente grata por tudo quanto fizeram em prol da Angola e dos angolanos. Além da conquista da paz e da reconciliação nacional, o mês de abril é também considerado especial para a juventude, que sempre esteve presente nos momentos mais difíceis da história do país. O chefe de estado faz a vénia a esta franja da sociedade. No passado e no presente, a juventude sempre foi uma força determinante para o desenvolvimento do nosso país, onde ela representa uma parte bastante expressiva da população anguana. Temos, por isso, de cuidar bem dela, transmitindo-lhe os valores do patriotismo, da ética, do civismo, do amor ao trabalho, de dedicação aos estudos e à leitura, da defesa do ambiente e da natureza, do respeito e proteção aos velhos, à criança e à mulher. É hora de cada partido político, líder partidário, igreja, instituição de ensino, ONG, de cada um de nós individualmente,